Esses dias eu estava lendo Apocalipse 4 e o Espírito Santo me revelou muitas coisas. E eu estou aqui para compartilhar isso com vocês hoje. Uma revelação muito bonita. E essa revelação ela nos mostra que tudo que a Bíblia diz sobre Deus é realmente verdade e é confirmada por Deus em Apocalipse 4. E que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Porque o que tem na Bíblia é tudo verdadeiro.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 Era na aparência semelhante à pedra de Jaspe de Sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então João vê o trono de Deus, e aquele que estava sentado no trono era semelhante a joias preciosas. E isso está querendo dizer que Deus ele é para nós inestimável, ele é como uma joia preciosa que nunca perde sua beleza, que nunca perde seu valor, que nunca perde sua delicadeza e que todo aquele que olha para uma pedra preciosa, ele a admira, ele a acha linda toda pessoa que vê uma pedra preciosa, ela vai admirá-la, ela vai apreciar sua beleza então como João não tem palavras maiores do que essas para descrever o que ele viu ele compara Deus com joias preciosas Mas Deus ainda é além disso E vamos continuar aqui E ao redor do trono havia 24 tronos E vi sentado sobre os tronos 24 anciões Vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro Então aqui o, o, o trono com 24 anciões O que está representando? Está representando que Deus ele compartilha da sua grandeza Deus ele não é egoísta, Deus ele não trabalha sozinho, Deus ele não retém a graça dele para si só, Deus ele não se coloca no alto e limita todos para baixo, mas Deus compartilha. E Jesus disse que reinaríamos junto com ele, e esses anciões eles representam isso, representam esse conjunto, representam... Esse reinado compartilhado que Deus dá. Deus é o rei, Cristo é o cabeça. Ele é o Todo-Poderoso, o maior de todos. Mas ele escolhe compartilhar do seu reinado conosco. E ele nos dá funções. Ele nos dá um lugar. E do trono saíram relâmpagos e trovões. E vozes diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo. Os quais são os sete espíritos de Deus. Então esses trovões, relâmpagos e... Vozes representam a grandiosidade de Deus Representam a força de Deus E isso confirma o que diz lá em Salmos e também em outros lugares Que a voz de Deus é ecoa A voz de Deus é como o um trovão A voz de Deus ela é forte A voz de Deus é imponente As sete lâmpadas que representam os sete espíritos de Deus Se referem aos sete dons do Espírito Santo E haviam diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal e no meio do trono e ao redor do trono quatro mais cheios de olhos por diante e por detrás aqui está falando que havia como um mar de vidro semelhante ao cristal se você pegar outra tradução vai falar que é um mar límpido um mar de águas cristalinas isso representa a pureza de deus ou seja em volta do trono de deus tem águas cristalinas Estão representando que Deus é puro, que as intenções de Deus são puras, que o céu é puro. E ele também vê quatro criaturas cheias de olhos. Essas criaturas vão representar características de Deus. A primeira característica que ele nos traz é que as criaturas cheias de olhos representam que nada escapa dos olhos do Senhor. Deus tudo vê. Deus está em todas as coisas e Deus sabe de tudo o que acontece e o primeiro animal era semelhante a um leão o segundo animal semelhante a um bezerro e tinha o terceiro animal o rosto como de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando o animal tinha o rosto semelhante de um leão que o leão é rei e Deus é rei, Cristo é rei o leão rei da selva Deus é o rei do mundo o nosso rei o rei da humanidade Cristo é nosso rei. Cristo é o rei da humanidade. Porque Deus disse que daria para ele tudo comer dele. O outro animal semelhante a um bezerro. Em algumas traduções diz que ele é semelhante a um touro. E isso significa que Deus ele é força. O terceiro animal tem o um rosto semelhante ao homem. Porque Deus também é humano. Cristo é humano. Deus ele tem humanidade nele. Ele é nosso semelhante. Ou melhor, nós somos sua semelhança. E o quarto... Animal era semelhante à águia Que representa que Deus está nas alturas Pairando sobre nós E que tudo está vendo Que está cuidando de tudo do alto Porque a águia tem uma boa visão Assim também Deus Vendo tudo que está acontecendo do alto No céu, no monte de Sião Nos acompanha e Os quatro animais tinham cada um Respectivamente seis asas E ao redor e por dentro de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há é de vir. Então essas criaturas que são características de Deus, louvam o próprio Deus e dizem que ele é santo o que era é o que há é de vir, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono. Ao que vive para todo sempre Os vinte quatro anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono Adoravam o que vive sobre todo sempre E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder Porque tu criaste todas as coisas E por tua vontade são e foram criadas Então os 24 anciões que representam a comunidade que representam a união do homem com o Senhor. Que o Senhor deu coroas a eles. Mas eles entendendo a grandiosidade de Deus e a perfeição do Pai. Honrando tudo que o Pai nos fez. Tiram suas coroas e jogam aos pés do Senhor e se prostram. Adorando. Porque é isso que nós faremos no céu. A grandiosidade. O céu ele é tão maravilhoso. Ele é tão bom. A, a paz é tão Incessante e completa nosso espírito de uma forma tão grande Que a felicidade nos é tão grande Que nós nos prostramos ao Senhor e louvamos o seu nome Por livre e espontânea vontade Não por obrigação Não por necessidade, não por uma regra No céu não se louva a Deus porque você precisa Não se louva a Deus porque se pede Mas se louva a Deus porque sua alegria no coração é tão grande Que você precisa expressar em gestos e palavras o amor é tão grande que você precisa colocar para fora. E é por isso que os anciões louvam a Deus. Que as criaturas que são a própria representação do Espírito de Deus, louvam a Deus. E o que é que tudo isso está nos dizendo? Que lá no fim, no fim dos tempos, quando chegarmos à casa do Senhor, veremos com nossos próprios olhos tudo que está escrito aqui. E saberemos que tudo que a Escritura nos diz era verdade. Tudo que os livros disseram sobre o Senhor era verdade. Que Deus é rei, que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Deus vence as batalhas. Que Deus tudo vê, que Deus está em todas as coisas e que Deus também é a humanidade. Que os planos de Deus são perfeitos. Essa é a mensagem de hoje e caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho.